Fala, minha leoa! Boa tarde para você! Nós estamos agora no finalzinho do dia dessa quarta-feira, dia 24 de fevereiro. E nós vamos refletir um pouco sobre o nosso goto de refrigério. Se você é nova aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou Paula Tavares. E o que é o goto de refrigério? Esse quadro, eu trago um pouco da mensagem de Deus, como fortalecimento para a nossa alma trazendo uma reflexão viva, que vai trazer para dentro de nós algo precioso, que é o fortalecimento vindo de Deus. E o tema de hoje, para a gente começar, é como agradar a Deus. E não, meu Deus? Como agradar a Deus? Tem diversos pontos de vista, mas eu vou falar um pouco sobre a luz da palavra dentro de um livro que eu amo, que é o livro de Hebreus. Vem comigo! Vou ler o versículo, porque eu acho que tudo tem que se basear na Palavra de Deus. Gente, eu estou com uma vista aqui maravilhosa. E esse espaço aqui, para mim, é um espaço muito aconchegante. É um lugar onde eu gosto de sentar, fazer leituras, fazer meditação. Tá? A Palavra de Deus. E nesse lugar hoje, eu trouxe uma reflexão para mim que eu quero compartilhar com você também. Eu vou é, falar de um tema que é muito, muito precioso para esse tempo. E é como agradar a Deus. Se você perguntou isso, como eu posso agradar a Deus na minha vida? Como eu posso agradar a Deus nas minhas atitudes, no meu pensar, no meu falar, no meu agente? Muitas das vezes a gente tenta agradar a nós mesmos com atitudes, com comportamentos que vieram fazer com que eu mesmo seja agradada, né? Que vieram fazer com que eu mesmo seja satisfeita. E muitas das vezes a gente tem que mudar a visão. Tem que olhar para dentro de nós e falar assim que há em mim que possa agradar a Deus? E é sobre isso. É a luz dos versículos de Hebreus, capítulo 13, versículos 3, 4 e 5, que eu vou trazer essa reflexão. Vamos lá. O capítulo 1 de Hebreus diz o seguinte. Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à sua casa. A primeira coisa que quando eu li esse versículo foi continuem a amar uns aos outros, gente, é continuidade, às vezes a gente fica é, chateados com alguma situação da vida, do convívio até mesmo familiar ou então da comunhão entre amigos, irmãos a gente fica chateado com aquela pessoa, mas a gente tem que amar, não tem pra onde correr, a gente tem que amar. E aí eu fiz uma listinha para cada ponto, para que a gente possa refletir sobre isso. Porque eu acho que faz sentido a Bíblia quando a gente traz ela para a prática. Eu gosto de trazer a reflexão que eu posso fazer conforme o que a Bíblia diz. E isso tra traz toda a mudança. E a primeira coisa que eu anotei aqui foi, é, para você amar o próximo, você tem que se importar com o outro. Você tem que às vezes ter atitudes de importância, sabe? De perguntar assim, como é que você está hoje? Fazer uma ligação, mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Fazer com que o outro perceba que você se preocupa com ele. Isso é amar o mal outro. É você despreocupar de você mesma e preocupar com o próximo. Isso faz todo sentido nessa palavra. Outro ponto que eu coloquei é mostrando o interesse pela causa, pela dor, pela necessidade do outro. Muitas das vezes a gente não vai conseguir ajudar todos que vêm pedir um socorro, um auxílio, uma ajuda até nós. Mas a gente pode fazer isso de diversas formas, não só financeiramente, às vezes orando, se compadecendo e fazendo algo pelaquele ser, pelaquela necessidade. Outra coisa que eu coloquei agora. Lembre-se dos presos, como vocês também estiveram na cadeia com eles. Lembre-se dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. É o que eu falei antes. Se você quer se importar com o próximo e se você quer agradar a Deus, lembre dos necessitados. Lembre de quem passa fome, lembre de quem tem é, uma doença. Lembre-se em oração, lembre em contribuição. Lembra em fazer algo que aquela pessoa fique feliz, que aquela pessoa fique, sabe? Poxa, aquela pessoa hoje me trouxe uma, uma mensagem de alegria, de ânimo, de força. Lembre-se dessas pessoas. Você lembrando dessas pessoas, você está agradando a Deus. Outro ponto também para o nosso boto de refrigério, para você é o seguinte. Está aqui nesse versículo. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais, os que cometem Aí já entra por um nível do casamento, né? O casal se respeite, honre um a cuide um do outro. Quando você faz isso para com o outro, você agrada a Deus. Quando você se preocupa com, com o outro, quando você liga para o outro, quando você manda uma mensagem para o outro dentro do seu casamento, você está agradando a Deus, quando você trata com amor, com carinho, com respeito, com zelo Quando você deixa de fazer coisas que desagradam o coração do outro Você está agradando a Deus Ah, Paula, mas fala mais da prática, gente Eu fico às vezes abismada Como tem homens e mulheres que perdem o respeito pelos seus companheiros Fazendo coisas assim, abismadas Às vezes é olhar para a bunda de outra mulher É olhar para os seios de outra mulher É olhar para o peitoral de outro mulher tudo isso nós temos que ficar atentas, mulheres e homens. Vence, vê, de falando só para homens. Mulheres também. Porque isso leva à imoralidade. A imoralidade faz você pecar. Você então, respeite com fidelidade o seu casamento. E honre ao seu cônjuge. E assim você vai agradar a Deus. Desse goto de refrigeração eu separei apenas quatro versículos para falar. E o último é o seguinte, não deixe dominar pelo amor ao dinheiro e fique satisfeito com o que você tem. Como Deus disse, eu nunca os deixarei e nunca o abandonarei". Dinheiro proporciona maravilhas para você viver. É uma boa viagem, é um bom carro, é uma boa casa e vice-versa. Mas o dinheiro na mão da pessoa que tem a consciência certa faz toda a diferença. Não é sobre eu ter o dinheiro. Sobre o que você faz com o dinheiro E você pode honrar a Deus De várias formas Com aquilo que ele te deu Apenas para você administrar E sentir o gosto da fidelidade dele Na sua vida financeira Porque Deus ele faz os seus filhos prosperarem Mesmo Isso é fato Ele faz os seus filhos fiéis justos Prosperarem então, você sendo justo, fiel a Deus, você vai prosperar. Então, separei as quatro formas de agradar a Deus, conforme Hebreus 13. E eu trouxe nessa tarde, como essa reflexão, para você que me segue, para você que está aqui comigo interagindo, Deixa aí nos comentários o que você achou. Se essa mensagem foi uma mensagem que despertou você, que trouxe uma consciência, eu vou ficar muito feliz com essa interação, tá Bom, muito obrigada pela sua atenção, vou terminar aqui curtindo essa tarde maravilhosa que o Senhor nos proporcionou nesse dia, tchau minha leoa e até o próximo vídeo, tchau, tchau